Demais! Tiagão e mano Flair Ai ai Cada uma, viu? Bom, deixa lá. Deixa eu ver as perguntinhas que tem aqui. Primeira perguntinha. Por que, que eu não tenho dinheiro? Por que, que eu não tenho uma vida boa? Por que, que eu não tenho resultado nas coisas que eu faço? Por que que eu não tenho uma infraestrutura baseada em prosperidade, estabilidade, experiências de plenitude financeira? Bom, oh. se você não tem é porque você não tem vínculo. Se você não tem resultado é porque você não tem... Produção. se você não tem produção é porque você não tem movimento são então, as leis básicas do universo movimentar as estruturas e movimentar o que sustenta os elementos da, propriedade, da prosperidade é fundamental um dos fundamentos é reciprocidade Para que, que o mundo vai te dar recursos se você não produz retorno nenhum pro mundo pense em numa plantação, como funciona uma plantação? O ser trata da terra, ele ara a terra, ele movimenta a terra. Ele joga sais minerais, ele joga elementos que são cruciais para a produção da matéria-prima que ele deseja. Tem todo um ciclo de tratamento para que aquilo se torne produtivo. E você acha que sem fazer porra nenhuma você vai ter um resultado produtivo? Você acha que se você não produzir socialmente, se você não contribuir socialmente, você vai ter o um resultado positivo? Você vai ter o que você vê na TV? Você vai ter o que seu vizinho tem? Você vai ter o que seu patrão tem? Em vez de prestar atenção no que ele tem, por que você não presta atenção no que ele faz para ter? E não é questão de trabalhar, investir, ter bons negócios, ter bons contratos, ter bons resultados. Não, é a questão de conduta e comportamento. Como ele se comporta para ter o resultado que ele tem? Qual é o retorno mental que ele traz para a sociedade através da sua postura? Como ele postula a realidade né? Como que ele traz como fundamento para sua vida Como código de conduta né? Pergunta para ele Como é que você interage com o povo pela manhã? Como é que você interage com o povo quando você está mal? Você fica mal? Você fica triste? Talvez você nem saiba que ele fica triste Porque ele não reclama Diferentemente de você que está aqui falando isso sobre mim, questionando por que você é tão especial, não está sendo especial o bastante para ser reconhecido socialmente como uma célula importante da sociedade que não contribui em nada. Então evolua seu caráter, tenha ciência de que são suas virtudes que trazem os benefícios de uma boa função. Tem é a ciência de que a percepção da realidade é o que traz para você a realeza de quem você é. Traz para você a maneira com que você trata, você rei da sua realidade, ou até mesmo qualquer outra pessoa que também lida com a sua realidade. De maneira parecida ou antagônica a você, e veja os resultados. Os exemplos não são é o produto, o exemplo é o meio para chegar ao produto. Entenda que a perda não existe, entenda que o trauma é uma tentativa, entenda que ser exaltado não é o objetivo. Entenda que você uh, tem círculos existenciais e nesses círculos você constrói um resultado. Ou seja, é um momento. Se o outro tem, é um momento. O momento de quem? Do outro. Se você tem, é um momento. O momento de quem? Seu. Então você traz como benefício da sua existência, a permanência das suas características e isso escreve seu nome na história. Não é quem faz o feito, é como se faz o feito. E os seres que tiveram grandes nomes só tiveram grandes feitos porque fizeram do seu jeito. Sua característica, sua forma de ser, agir, pensar e estar. Então é isso aí, depois eu respondo outras perguntas aí nos intervalos do trabalho do médio.